Estamos aqui com o amigo Raul. É? O amigo Raul, está de, és de onde? Sou das Caldas. das Caldas. E está a caminho do Algarve. Como estava a caminho do Algarve, mandou-me um e-mailzinho e disse: Olha lá, eu vou para o Algarve no tal dia. O que é que tu achas da gente fazer um videozinho do meu Golfo GTI que tem uns pops e bangs e, e coisas e aços? A, na, faz só uma, uma paragemzinha na, na viagem e a gente dá uma, uma filmada. E assim foi, combinámos de ontem para, para hoje. Não foi? Yeah, Quer dizer, já me tinhas mandado mensagem, mas foi para spam não vi. E conseguimos combinar de ontem para hoje. Exato. Portanto, hoje o que é que vamos andar aqui? Vou é só pôr aqui só aqui um cheirinho, uma segunda. Só um cheirinho. Hoje vamos andar num Golf 6 GTI. Já tem algumas coisas, não está original. Tem aqueles tiros que a gente gosta. Olha lá onde eu. Tens que. Saber. Estava ah? tava a dormir. Pronto, é aqueles dias que a gente gosta. Mas está, estou a carros velhos velhas não fazem isto. Só bem que isto estava. Ah, pronto. Pronto, pronto. Já estão contentes? Tá acordado, tá já estão contentes? É, é isto que a gente tem para vos mostrar. É, é isto que a gente tem para vos mostrar hoje. Fiquem por aí, deixem rodar aí a introdução que a gente teve aqui a fazer. Depois aqui o amigo Raul. Já vai dizer o que é que fez onde é que fez, como é que fez, porque é que fez, essas coisas todas que a gente gosta. Uma segunda Eu não saiu logo, estava a buscar o controle. ah, Estava a buscar o controle, Vá, aqui aí que a gente já vai. Vamos lá amigo olha obrigadão okay. por teres feito aqui uma paragem a caminho do, dos nada, Algarves. Para andar... a andar numa coisa que eu gosto tanto, não me canso de filmar carros destes, não me canso. Olha, diz-me uma coisa, Porque um Golf GTI, Porque o 6, querias o 6, querias o 7, querias o um 5, querias um Golf, como é que isto surgiu? Epá, isto foi uma boa oportunidade de negócio. Andavas à, à procura de um, um Golfo ou surgiu? Surgiu. Ok, ok, ok. Era um carro desta. mais ou menos desta gama. E andas assim. onde andas caça. Exatamente. E foi na altura, eu tinha um Ciroco, um okay. 1400 TSI. É pá. É um. É um carrito fixe. É fixe, é fixe, mas um fixe. É um carro que não recomendo em termos de manutenção e problemas. Que aqui... Dá muita raia? Ui. Por acaso nunca filmei assim <risos> de um 1400, se não me engano. Enterrei entrei dinheiro. <risos> Mas assim dinheiro em dois. Compensava mais ter um GTI deste do que do... um é, daqueles. É verdade. O problema é que eu não tive um, tive dois desses. Ah, tiveste dois? Tive um acidente com um e depois tive outro a seguir. Das duas uma, ou gostavas do carro e... ou gostavas dos problemas. É, é... <risos> e sendo que retifiquei um tor dos dois. <risos> Ai, é um pouco de grande azar. ou. e mesmo do último foi assim um exagero em termos de reparação. Mas, epá. Apareceu-te este GTIzinho? Isso me dá uns problemas é que ainda crescentes depois de retificar o motor, pensei, epá, já estou farto desta vai vai da... vai. Ah, vai à tua vida. pá falei que, vais tal, pá deram-me um bom dinheiro por ele à retoma, achei, E foi à vida epá. dele. E pronto. E o, o Golf, porque o, o Golf? Já querias um Golf? Queria. Um, já A minha ideia, e já era um sonho que eu tinha, era ter um Golf GTI, comecei um a okay. GTI. Mesmo na altura em que tinha o Sirocco, mas na altura pá, a carteira não dava para tanto. E eles também eram mais caros se calhar. Não é? São, são, agora, são já, um bocadinho mais caros. Agora como há tanta gente a vender e há tanto carro deste no, no mercado, se tu a gente procurar bem consegue arranjar sim, ali sim. Bons, bons pecinhas. Mesmo agora falam mal dos carros uh, importados, mas epá, eu, em relativo, é eu... É relativo, isso é relativo. Eu importei este carro e nunca tive. De onde é que ele veio? Veio da Alemanha. Ok. Uh, nunca tive stress. Vinha eu... original ou já vinha com... Vinha, vinha virgemzinho. Todo. Ah, só tinha, só tinha a diferença que hum, tinha o difusor do R atrás. Okay, atrás, em vez de ter assim a saída, tinha o difusor do R que são os duas ponteiras a meio. É okay, pá, okay. eu okay. Pá, gostei, mas não era o que queria. gosto isto é GTI. Ponto. Yeah, assim é eu GTI. também gosto mais assim. É. E queria escrever. Yeah, é bom? Eu acho que sim. E yeah, yeah, yeah, agora, agora yeah. toquei mudança e ele já tinha, yeah. já tinha metido outra. estes carros são mais espertos que a gente. Eles, Eu troco, são... eles trocam na altura certa e a gente, quando quer mexer, só faz a é bosta. É. Não é? Exatamente. aqui sem câmaras, que já nem te imaginas num carro manual. Não, nada, isto, eu ainda, uh, se eu por acaso, Boano decidir, apá, trocar de carro. Tarde, carro, até tenho nada a ver, por exemplo, o FK2. E já desilude-se em manual. É, pá, é aquela coisa que aquele é, motor tem um potencial espetacular, mas, mas é manual. É manual <risos> A gente, yeah, a gente gosta muito de manuais, mas depois de andar num desses é, assim, é já parece que voltar para o manual e yeah, andar yeah, para trás. Exatamente, Não sei o que é que o carro tem, como o amigo já me disse ali, sem, sem câmaras, mas a diferença que temos aqui em termos de turbo, nota se, nota -se. vou dizer também o outro, este carro nota se aqui um bocadinho mais o peitaça mão. lá é. em cima. Sim. Estás okay. a perceber? Uh, de material, o que é que tu começaste por meter? Primeiro, suspensão, travagem, que esta tra travagem é. já não é a original, que, a eu, travagem é, original, que ela é, é, é a maiorzinha. É travagem do CTR. Sentiste uh. falta de travagem ou apareceu um negócio? Não o CTR logo no início uh, e depois também uh, os coilovers, tem uh, coilovers, uh, os KW uh, V3 e aí, que ele tá, está rígido, está eu máximo porque eu adoro, tipo karting é, e eu adoro curvar. Uh, okay. por mim, não há nada melhor que fazer uma serra, fazer algo assim. Exatamente. Neste carro. E até, está, este, este projeto está mais para isto. É para um gajo curtir o carro mesmo. não é Sentar-me no limite, não dar a fazer velocidades, curtir. Não. Exatamente. És caros meus. Aliás, foi o, turbo, o turbo foi hibridado e está uma coisa completamente soft. Está, está a fazer um. Para, para não te chateares. Exatamente. E, está, e, está, e se formos a ver, o carro está a fazer. Está muito como é que se diz? O carro está muito... Está linear? Está muito linear. Está fixe, meu. A gente esmaga aqui. Ai, tão bom. A nível de mecânica, já falámos de que melhoraste ali a travagem melhoraste a suspensão. Suspense. A linha de escape, isto também não é original. É um bocadinho não é um cadinho original. As original uh... é impossível a sair em fábrica. Tem. tem linha de 76 completa. Com a panela com, com um válvula, né Com a com válvula que eu uso pouco. Está sempre aberta. -se -se -se <risos> isto é quando um gajo vai na autoestrada um bocadinho, que é pouco também. É pouco. Uh... Fecha para também não. para não dar. Quanto estás a Olha, vou ouvir um 10 minutos, um música. 10 minutos de 10 minutos e música. depois farto-me <risos> e volto para a música do motor. Exato. Uh... E ela é, tem tem espanela do meio, está direto? Não, está direto é e sem, tem só um, um ressonador um a meio, okay. é aquele ressonadorzinho que esta é, é completa 76, até, 76, até okay. a... 70, o downpipe? 76. Também é 76? Passa 80 e depois 76. Ok, ok, Mas então que... tem mesmo tudo, yeah, completo tudo é lá atrás. Com um então, então, fizeste tudo lá para, para a tua zona? Fiz, fiz na minha zona mesmo. Portanto, malta, eu vou deixar na descrição se o homem quiser ir me der. Quem fez este trabalhinho lá na, na, na, na tua zona? Portanto, yeah. às vezes sim, pode sim. haver malta que, que quer e escusa de sair da sua área da residência, não é? Que tem na zona que façam bem. Exatamente. <risos> é, tipo Playstation, Exatamente. Disto, né? é tipo Playstation, é É tipo Playstation, é mesmo fixe. Olha, a nível de mecânica. Também não está original. Não. Não e original Isto é, já fizeste a eletrónica e algumas modificações para além do, do turbo. O turbo, estavas-me a dizer que hibridaste tipo um stage um 1? Uma coisa simples. É uma coisa simples, só abrir um bocadinho mais a parte fria do, do turbo. Que é, penso que é assim que se diz. A, a admissão. A admissão, exatamente. A admissão, uh, de resto, também só tem bolinhos do R8, KPN de caixa e as, as velas. Fe... Já fizeste assim. o pack bobine, vela. Exatamente. Yeah. Pronto. É, é aquela. Digamos. O, o básico que a malta mete no GTIs ao início. O, Exatamente. O, o, o pack faísca, admissão e escapa. Exatamente. <risos> Melhor bobine, velazinha, yeah. o ar KPN com a turbozinha aberta ali na parte da, da admissão e depois, Exato. pelo bufá, escapa aberta a 76. 76, como a malta gosta. É pena não teres medido isto, o carro. É. O carro. Ah, pelo... tem, tem... O tem goma, meu, está yeah. fixe. como o meu amigo diz, ele deve estar de volta de 280, 290. Não, o carro nota-se. a opção vale. que ele está a fazer turbo deve estar a fazer mais ou menos isso. Ele pica, pica um 3, estabiliza um. A malta sabe que eu sou um gajo de ondas e adoro os F capas mas esta caixinha, é, é meu amigo, isto para a gente andar aqui e tal, a gente estamos aqui a fazer esta sequencia de curvas, no vídeo até pode parecer que vamos rápido ou que estamos com uma condição, mas não, mas, não vamos na boa, tranquilo. completamente tranquilos, conseguimos curtir sem yeah. tipo, sem risco, das exactly. vezes, sem risco, bom bom bom bom. Aquela palazinha, Sim, não é? Palazinha. Já vinha? Ou não, não, mudaste não, tu? Tu. tu? Foi uh, o Difusor traseiro é, juntamente com o para-choques, não é? Exatamente, da Maxon Design. E estavas-me a dizer que os guarda-lamas também vinham alargados é. ou fostos é, tu? Vinham não, vinham alargados. Os da frente têm um alargamentozinho, é? Sim, exatamente. São mais largos do que os da origem. Assim a olho? Tipo, até passa despercebido. Se é. calhar tendo, tendo um ao, ao lado. Já, já fiz a conversão, tem, tem, tem um... Ao lado um do outro é uma diferença enorme. E depois, quando o carro está abaixo, parece que mesmo uma tartaruga é. Pois <risos> assim, que uma... se calhar um ao lado do outro é, é que um gajo top. É, exatamente. exatamente. Olha, projetos futuros para este carro. Queres fazer mais alguma modificação? Estás a pensar em trocá-lo? Se surgir uma boa oportunidade para o vender, vendo. Mas se Neste não momento... venderes, Mas, por enquanto. Uh... Acho que é sempre um bocadinho e se calhar estou a pensar a fazer capa 04 <risos> uh, e depois pôr o IC Wagner e uma de alta pressão. Dar o resto de falta. Pronto. Pai, a gente está aqui a falar muito bem de eletrónica e dos térios aqui, mas quem é que quem é que fizeste? Também foi lá na, na tua zona? Foi, foi lá em Alpaça, foi o Barrilha. Barrilha, okay. É um gajo que também esteve lá fora a fez aquele cursinho, pronto. Ok. acho que vem na terra, um amigo meu. Ele, nós, os dois, estamos a explorar os dois o carro. Vão, ou seja... Vão fazendo ao. Sim, sim, exatamente. Aos, ele próprio também está a explorar. Já vejo bastante carros lá na minha zona. Ele é pá, um gajo espetacular, muito acessível. Se quiseres, mandas me esses links eu ponho na, eu, na descrição dia. para a malta da zona se quiser. Yeah, barrilha, já sabem é. e depois quem fez também a, a linha. A linha uh, foi e o, a parte do tubo foi o André Leonardo. Leonardo. Da L Motorsport. Top, top, top, top. Então pronto. Yeah, Vai é tudo isso. ficar na descrição. Se a malta quiser, já Exatamente. sabe. Daqui eu despeço-me. Uma segundinha. Subscrevam, partilhem. Vejam os links da malta que trabalhou no carro. E um gato gás. Gás. <risos> Bem, quando a a autorização do dono, posso fazer um arrancinho? É, posso. Yeah. E gasta o modo de arruação. Modo de javarde. <risos> modo de Javardo! Bem, está feito. Bem, gás! <risos>